Não está tudo bem, não. Você não pode patrocinar camisas, uniformes, troféus de time de futebol. Não pode proporcionar qualquer tipo de vantagem, direta ou indireta, a qualquer eleitor. Isso é um crime eleitoral, a compra de voto. Faça sua campanha com a maior lisura, da forma mais correta, para que você não tenha problemas que impeçam a sua diplomação e faça com que a vitória que você obteve nas urnas, você a perca nos tribunais. Um abraço!